É, eu costumo postar alguns vídeos aqui sobre casos que oferecem bônus sem depósito nenhum e tem muitos aí que conseguem fazer o cadastro, apostar, cumprir o rolover e fazer o saque. Então eu vou mostrar alguns sites aqui interessantes, que talvez para quem é, consegue ser positivo aí como punter, é, talvez seja interessante porque ele oferece alguns prêmios em dinheiro e etc. Que você pode tentar ganhar sem investir um centavo aí do seu bolso. Isso aqui é o canal, como você está vendo aí. Se tiver vendo pela primeira vez, recomendo alguns vídeos aí de sites que oferecem bônus sem depósito. Como esse vídeo aqui, bônus sem depósito em seis casas de apostas. Muitas casas aí que oferecem... É, muitas não, algumas que oferecem bônus é, onde não é necessário fazer nenhum depósito. Você cumpre lá seu rolovo e depois faz o saque. Recomendo que o site também aposta Bônus. o site é onde eu escrevo basicamente a mesma coisa que eu é, apresento nos vídeos do YouTube. Então tem algumas coisas interessantes aqui que você pode ir navegando e achando uh, aqui no site, inclusive promoções e etc. E algumas casas que eu costumo apostar aqui também, que eu é, acredito nelas e recomendo, né? utilizo elas há algum tempo... Algumas até mais do que dois anos e recomendo várias destas aqui. Então eu vou mostrar alguns sites aqui interessantes onde você pode apostar também e ganhar prêmio ou até mesmo dinheiro. O primeiro que eu vou mostrar aqui é um que eu já até fiz vídeo sobre ele aqui, que é Bet Advisor ou Bet Advisor, não sei a pronúncia, onde você ganha dinheiro com as suas Free Bets, né? com as suas Free ty Types na verdade, Free Tips. Aqui na Batch Advisor que é esse aqui que você está vendo. Você faz um cadastro aqui, coloca suas apostas. E quando você for subindo de nível e chegar pelo menos ao nível júnior, você começa a ganhar uma porcentagem da sua subscrição. Você ganha 36% quando alguém é, assina aqui na sua conta aqui na Batch Advisor. Aqui na Batch Advisor você pode apostar em vários esportes, como você está vendo aqui, tem basquete. Uh, futebol, tênis, enfim, todos os esportes, a maioria dos esportes que você costuma apostar e também em vários mercados. O próximo site aqui é o RoadBet, que é um site que na verdade é uma casa de aposta mesmo, é o único diferente aqui, porque ele é uma casa de aposta onde você pode apostar e também tem a seção aqui da Free Predict, como está aqui. Onde você pode fazer suas apostas aqui gratuitas e ganhar alguns prêmios. Os prêmios aqui são esses aqui do lado direito que você está vendo. No ranking de top 10. Do primeiro até o décimo aí ganha algum prêmio. O primeiro ganha 100 dólares. Esse ranking aqui é mensal. Você começa com 1 um milhão de, de dólares para apostar. Fiquetício, logicamente. E você aposta em 5 mil ou 50 No máximo. E se terminar o mês aí entre os 10 primeiros, leva um prêmio. Eu não vou falar aqui muitos detalhes de todas as casas, não nesse vídeo aqui. Eu vou apenas apresentar esses sites aqui que eu acredito que são interessantes aí para quem quer ganhar sem investir nada. E depois eu faço um vídeo individual de cada um. próximo vídeo aqui, aliás, o próximo site é o Tipping Sports. É outro site onde você pode colocar suas apostas aqui. E se você for bem sucedido... Você também vai ganhar um dinheiro aqui com as suas assinaturas. Eu não sei exatamente qual é a porcentagem que eles pagam. Mas quando eu for fazer um vídeo individual deles. Eu coloco a porcentagem. Aqui vocês estão vendo vários apostadores. Mas a maioria é free. Tem alguns aqui que recebem. Por exemplo a assinatura desse aqui é 15 libras. Outro 15, 25, 30. Enfim. Com, qual melhor for o apostador aqui. Melhor ele vai ser pago. Logicamente. Próximo site aqui é o Soccer Punter. O Soccer Punter ele oferece também premiação para os 10 primeiros colocados no mês. Como você pode ver aqui, todos os prêmios são aqui dentro mesmo do site. Você vai ter a associação VIP, é uma, uma conta Platinum. E essas contas dão direitos a estatísticas mais aprofundadas. Estatísticas melhores do que você tem na conta gratuita basicamente isso além disso também lhe oferece uma outra oportunidade aqui onde se você ficar entre os 10 melhores você também pode ter uma chance de trabalhar para o site aqui como um como um punter profissional né como alguém que vai fazer uma avaliação das um prognóstico vai fazer um prognóstico das partidas e postar aqui no site e o site remunera é, como freelancer por esse trabalho né mas para isso você precisa ser bem colocado ficar entre os 10 melhores aí aqui na soccer punter outro site aqui o próximo é a, o triunfador que ele oferece prêmios você pode ver aqui alguns dos prêmios que ele oferece e o melhor de todos os prêmios aqui aliás o melhor não o mais fácil que necessita do menor número de pontos ou dinheiro para fazer o resgate é este aqui que você pode resgatar quando chegar a 25 dólares. Aí você pode sacar por, por bitcoins, por Skrill, Amazon, PayPal. E o principal aqui, né? Teler, que é o que mais utilizamos nas apostas. Tem essa opção aqui então quando chegar aí no mínimo a 25 dólares. Ou mesmo em bitcoins aí. Em 12m bitcoins. Mais para frente aqui. O próximo site temos o Playful Bet Que parece muito com o Triunfador. Que eu mostrei agora. Tem vários prêmios aqui também nele. Aliás, vários não. Alguns prêmios aqui. E o mais fácil de ser retirado aqui é através da Neteller. Quando chegar a 15 dólares ou 1 milhão e 400 coins. Playful Bet. Aqui na Playful Bet também você só aposta, assim como no triunfador. Só aposta no vencedor da partida. O único mercado que tem. Vence o time da casa, o time visitante ou da empate. Próximo site aqui, o penúltimo site que eu vou mostrar é o Pix Bets, que também oferece alguns prêmios aqui interessantes. E entre eles é a possibilidade de retirar o dinheiro através do Paypal. E o mínimo para retirar aqui são de 25 dólares. Esse site aqui é um pouco melhor do que o Triunfador e o Playful Bet, na minha opinião, ainda não há um avaliei o site todo para dizer isso mas ele pelo menos tem mais mercados para apostar do que aqueles dois anteriormente mostrados. E o último vídeo aqui, aliás o último site é o Sports Plays, também gratuito assim como todos os outros e aqui você faz postas e quando chegar a 200 dólares, você pode fazer a retirada. Interessante aqui que você começa apenas com 1 um dólar, mas porém se você perder, tem formas aqui de você ganhar crédito aqui gratuitamente, sem depositar nem nada. Tem várias formas aqui de você ganhar e quando chegar a 200 aí você pode retirar através do PayPal. Aliás, a maioria deles aqui, ou todos... Existe alguma forma gratuita de você ganhar mais crédito para apostar caso você perca? A maioria deles existe isso. Então esses aí são os oito sites interessantes aí, onde você pode colocar suas apostas gratuitas e de repente aí no fim do mês ganhar algum prêmio em dinheiro, uma conta VIP ou até mesmo algum tipo de prêmio aí que você queira receber. E no próximo vídeo eu é, mostrarei detalhadamente cada um deles. Porque assim fica mais fácil entender como apostar, como faz para ganhar, se paga o mesmo e etc.